Olá pessoal, mais um tutorial JS3, hoje vamos falar de fluxo editorial, que nada mais é do que todo o caminho que o texto percorre desde a submissão até a sua publicação, que salvo raríssimas exceções tem algumas etapas bem definidas, que seria a análise inicial para ver se ele está dentro do foco e escopo da revista, a avaliação pelos pares obrigatoriamente, a revisão do texto, que seria a, a revisão ortográfica e a ABNT, a diagramação, que já é praticamente a finalização, e a publicação propriamente dita. A gente sabe que aí no meio do caminho entre as etapas sempre tem a participação do autor, fazendo revisões, uh, correções até a publicação final. Curiosamente, na utilização do JS, a gente vê que o mais comum é que as equipes usam ele só até a avaliação pelos pares, depois fazem todo esse processo via e-mail, de revisão, de diagramação e voltam ao OJS só no momento final da publicação. E caso vocês queiram que a gente faça um... não seria nem um tutorial daí, seria uma aula bem completa de todo esse caminho que o artigo pode percorrer dentro do OJS, simulando desde a submissão, simulando a avaliação, simulando a revisão, diagramação, tudo bem detalhado, se vocês tiverem esse interesse para saber como funcionam até querem começar a utilizar todo, todo esse caminho pelo Vocês comentem no vídeo ou mandem e-mail para o portal, tá? para a gente saber que tem esse interesse e a gente grava. Bom, vamos começar o tutorial de hoje então. Entrando com login e senha de editor. Quando a gente acessa como gerente, só recapitulando o que foi visto no, na capacitação do dia 3, as abas que a gente tem ali então, tu tem a fila, que são os textos que estão em avaliação, editoração, qualquer outro processo. Ah, os não designados, os textos ativos, ah, são todos os textos que não estão publicados ou que não estão arquivados e aí tu pode fazer a conta e ver por que, que não está batendo ali os não designados com o que está na fila. A versão 3 do JS ele tem uma diferença que eu particularmente acho interessante, que ele te mostra as submissões que ficaram incompletas, por algum acaso o autor não completou, faltou algum passo, no, que no JS 2 tu não tinha como ter acesso, mesmo como editor, e no 3 tu tem acesso a essa informação, então essa diferença, se tu somar ali os não designados com o que está na fila e a diferença que tem para os que estão ativos, é provavelmente submissões que estão incompletas no sistema. Então, tu pode ir ali nos não designados ou ir lá em cima tem aquela barra de tarefas que ela tá, sempre vai te notificar o que é, pode ser um texto novo para designação, pode ser alguma coisa que chegou dos avaliadores, então vamos clicar na barra de tarefas, tem ali a informação de que eu recebi um texto novo tenho que designar um editor, então clicando ali. Aqui outra grande diferença para a versão 2 é que lá no 2 você tinha na primeira tela, quando abriu uma submissão não designada tu tinha ali título, resumo, tã, o, as informações do autor, basicamente todos os metadados da submissão estavam nessa primeira tela, e aqui no 3 tu tem só a informação do login e o título do, do arquivo que foi submetido, Ó, a gente pode dar uma procurada, tentar achar essa informação de metadados aqui, ah, na avaliação não foi iniciada, não tem, vou aqui em mais informações, também não tem o que eu estou procurando. Pessoal, as informações de metadados, aquelas que estariam tá na primeira página do 2, do elas estão aqui na aba de publicação. Ó, aqui vocês conferem título, resumo, qualquer outro metadado que o autor tenha colocado. As próprias informações do autor, tem que ir ali no, no triangulozinho, clicar em editar. Ó, voltando aqui a tela que nos interessa, vamos enviar o texto para avaliação designar um editor para o texto, então em participantes, clico em designar, vou designar eu mesmo, que é a realidade da maioria das revistas, o editor que faz tudo, então ok, aí nota que designado editor, ele já abre as opções então para enviar o artigo para avaliação, aceitar diretamente já ir para a edição de texto ou rejeitar, nessa etapa claro, você vai abrir o texto para verificar se ele está dentro do foco e escopo da revista e vendo que ele atende a isso então vamos enviar para avaliação. Dando um OK na janelinha que aparece e já entramos na aba de avaliação. Ali no quadro de avaliadores então vamos adicionar um avaliador, vai abrir a lista de avaliadores da minha revista, vou clicar aqui no primeiro da lista, corre a tela até lá embaixo e selecionar avaliador. Vou, ser, vou vir aqui para a tela de, de e-mail, que já vai estar o, o e-mail pré-configurado da revista para solicitação de avaliação, então vou lá embaixo, adicionar avaliador, avaliador adicionado, ah, pessoal a gente não vai ah, simular a avaliação, eu não vou sair entrar com login de avaliador fazer a avaliação, como eu já disse, se vocês quiserem esse processo detalhado, vocês avisem que a gente faz, então eu vou pular essa etapa e vou atualizar a tela com uma avaliação que já vai estar tá concluída, tá? está aqui a avaliação concluída. Eu vou clicar em ler a avaliação. Vejo a avaliação. Vejo qual foi a recomendação do avaliador. Vou classificar ele. Sempre interessante ter uma classificação dos avaliadores. E confirmei. Para finalizar, eu posso ir ali no, no menu ali de agradecer ao avaliador. Espero que muito em breve essa opção já venha com uma funcionalidade de gerar um certificado de avaliação, mas para ele estar tá ciente de que a gente recebeu a avaliação, dá um OK. Lembrando que aquelas notificações de erro ali em cima é porque nós não estamos com o servidor de e-mail ativado. Tá? Então vamos mandar o texto agora para o autor fazer as correções, vai abrir a janela com o e-mail padrão, que cada revista configura como quiser, incluir a avaliação na mensagem, Podemos só dar uma olhada no texto para ver se a mensagem realmente foi importada ali, ó, tudo ok, e gravar a decisão editorial, novamente a gente não vai simular o autor recebendo a mensagem e enviando a, o texto corrigido, vamos só dar um F5 atualizar a tela e já vai estar tá a versão corrigida aqui para a gente, então eu vi que chegou a versão corrigida, eu vou verificar se realmente é uma nova versão, sendo assim então eu vou aceitar a submissão, vai me abrir a, a, a mensagem padrão, avisando os autores né, de que o texto foi aceito. Além, o próximo passo é selecionar um arquivo para edição de texto. Ele já vai me trazer a versão mais recente do arquivo no sistema, então gravar a decisão editorial. Já fui para a aba de edição de texto, então agora se eu quiser enviar para um revisor, alguém que faça a normalização, a revisão ortográfica, eu vou ali né, fazer aquele mesmo processo, designar um novo participante, ali na caixa de seleção agora eu vou pedir para ela me localizar os meus editores de texto, quem está cadastrado na revista como editor de texto, buscar, selecionei, vai pedir para mim selecionar uma mensagem padrão para enviar para o revisor e ok. Revisor adicionado. Mais uma vez a gente não vai fazer a simulação do revisor, como revisor, a gente vai só atualizar aqui a tela como se o processo tivesse sido realizado. De posse do texto revisado, vamos então enviar ele para a editoração, uh, primeiramente ele vai perguntar se eu quero comunicar o autor se, que o texto está indo para editoração, esse é o opcional, próximo passo, aí é selecionar o arquivo que vai ser editado, então gravar a decisão editorial. Pessoal, o processo para editoração é exatamente o mesmo da edição de texto, então para não ficar muito maçante, vamos pular essa etapa e vamos agendar para publicação. Ah, antes da publicação, só uma observação, ah, pode até parecer que o js 3 tem mais passos que a versão 2, mas na verdade é exatamente a mesma coisa, só que o que antes estava tudo aglutinado, digamos assim, numa única janela, na edição, o JS3 ele separou, então pode ver aqui na edição de texto, a, a aba edição de texto tem uma edição de texto, a aba editoração seria o equivalente ao layout, e o agendamento que é basicamente a publicação com algumas coisas de metadados. Então vamos lá para a parte de publicação dá uma conferida nos metadados, a gente vai ver título e resumo, se tiveram modificações a gente atualiza, o autor, a gente dá uma olhada se precisa complementar alguma informação, Vou botar aqui o país, pronto, dá um ok. Ah, os metadados, esses são itens a mais que não está na instalação padrão, que os editores podem configurar e tu tens a opção de sugerir que se coloque ou exigir que se coloque, no caso aqui está tudo só como sugestão. parte ali as referências, sempre interessante também colocar essa, esse campo, o número DOI, ah, ao contrário do 2, ah, na versão 3 a gente também tem que colocar o prefixo, no 2 no a gente só colocava o sufixo, mas aqui no 3 a gente é obrigado a colocar o prefixo também, tá se não vai dar um erro depois. Tá aqui prefixo colocado para publicação aí seria a versão final o PDF o XML o formato que vos, os os formatos que vocês publicam né vou botar o rótulo depois de salvar ele vai perguntar vai te pedir o artigo, o texto né, o arquivo em si vou botar ali o PDF Dá um OK está concluído Ah, abri só para verificar se foi, tudo certinho. Tá tudo ok com o arquivo, vamos ali para o item então de permissões. Aqui são as mesmas informações que a gente já preenchei no 2, né? Aqui ainda tem os direitos, o ano e a URL da licença Creative Commons. E para finalizar, a gente vai aqui na edição. Agendar para qual edição que esse texto vai ser publicado. Confirma, confirmar se está na sessão correta Categorias é outro item que eu já avisei em outro, outro vídeo, não vou falar, repetir agora Página Aqui no caso essa paginação diferente é porque a nossa revista trabalha com publicação contínua E esse campo abaixo que está com um probleminha de tradução Ele é aquele mesmo campo que aparece no 2 quando a gente faz o, o sumário da edição onde a gente preenche a página e o ID público, esse campo seria o ID público. Que a gente costuma colocar o mesmo número do DOI. Nesse caso só o sufixo, sem o prefixo. Vou só voltar aqui no DOI para copiar o sufixo. Volto ali para a edição. Opa, já aproveitar para arrumar aqui a minha paginação que o final é o mesmo. A data de publicação, se deixar em branco, ele vai pegar a data de hoje. Então, salvar, a mensagem ali de que foi salvo, tudo ok, então a gente pode agora agendar a publicação. Vai vir ali a mensagem, todos os requisitos de publicação foram atendidos e será publicado imediatamente na edição que a gente agendou com aquele número DOI. Então, é só publicar, vai me retornar a mensagem de que o texto então está publicado, então a gente pode ir lá na página da revista. Está aqui o nosso texto publicado. Vejam que ele faz uma diferenciação se tu preenche os campos título e subtítulo. O título principal fica destacado ali, azul, negrito, praticamente, enquanto o subtítulo fica embaixo hum, com menos destaque. Bom, pessoal, o texto foi publicado. Aqui os metadados que a gente preencheu, o DOI está ali linkável, as referências também aqui disponibilizadas, até porque muitos leitores decidem se vão ou não ler o texto baseado no resumo e nas referências que a pessoa está usando. Né? Então a gente pode até abrir o PDF para ver se não colocamos, por engano, o PDF de outro texto. Bom, aqui a gente encerra mais esse tutorial, pessoal, e qualquer dúvidas ou sugestões é só comentar ou mandar e-mail, a gente está à disposição.